Uma empresa de varejo de Cuiabá foi condenada a pagar 10 mil reais de indenização por danos morais a uma ex-gerente. Ela era chamada de capivara no trabalho e até mesmo nos grupos de WhatsApp. A juíza Márcia Pereira, da Sexta Vara do Trabalho de Cuiabá, considerou que o assédio moral contra a trabalhadora ficou comprovado, inclusive com relatos de testemunhas. A empresa foi condenada ainda a depositar o FGTS e a multa de 40% pela dispensa sem justa causa. Cabe recurso da decisão.